Sejam bem-vindos, Max e Magas, a mais vídeos vídeo de Speed Art. Só que esse não será um vídeo qualquer, porque essa arte foi minha primeira participação no perfil da Adobe Brasil. Conseguimos finalmente, galera. Caso você não tenha visto ainda, chega lá no meu perfil do Instagram, ou então o perfil da Adobe Brasil. A galera do nosso grupo do Telegram sempre vê em primeira mão. Perceba que eu faço duas propagandas, somente uma, né? Então já clique embaixo e acesse nosso grupo do Telegram. Mas tal, então, fui convidado pela Adobe para fazer essa arte, que seria para aproveitar o lançamento do filme Avatar 2. Só que o grande objetivo e também a maior dificuldade é que não poderíamos usar referências do filme, colocar um personagem ou qualquer outra coisa. Poderia gerar um grande processo pra Adobe e principalmente para mim, então no caso eu serei construir uma cena que lembrasse o filme, Para isso então eu decidi construir as montanhas flutuantes, eu acredito que seja uma boa forma da gente lembrar do filme também do mundo de Avatar, além delas eu brinquei também com alguns outros efeitos, coloquei mais elementos e tudo isso para deixar a arte mais completa, no post Instagram eu expliquei melhor também como construir essas montanhas flutuantes, mas lembrando galera, que se você quer parar de depender de tutoriais, se tornar um grande editor ou um manipulador de imagens, então já acesse agora rafaelsano.com, já deixa a aba aberta enquanto você assiste esse vídeo e depois vá fazer a sua melhor escolha enquanto profissional Aprenda comigo todo o processo de retoaching, criação de cenários, efeitos visuais e muito mais nos meus cursos completos. Mas é isso, espero que você aproveite bastante o nosso vídeo. Thank you. Thank <laughs> you.